vou demonstrar como se utiliza o aparelho de pressão Orion que eu comprei hoje então coloca no pulso, desta maneira tem esses aqui como se colocar coloca desse jeito aqui aí a abraçadeira, aperta Aí posiciona e aperta. Tem que abaixar mais um pouco porque ele é automático. Está verificando a pressão que deve dar 14,8. Você pode comprar no site da Amazon do, ou do Magazine Luiza pelo link que eu vou fornecer. Prático, rápido e eficiente. 15 por 8 e meio. É, preciso tomar meu remédio da noite. Obrigado, como queremos demonstrar.